o shopping, de novo shopping se inscreva-se infelizmente a escada parou de funcionar infelizmente W gente, olha aquele pombo, que divertido um pombo cadê o pombo? Ô oh, o pombo, gente, que divertido. Mais escada quebrada. Aqui é outro shopping e já tá com a escada quebrada novamente. Ah, pelo menos essa aqui tá funcionando, né? Ah. Gente, infelizmente eu sou muito burro. Muito burro mesmo, porque eu esqueci de falar que a gente ia jogar boliche. Infelizmente eu sou muito burro, então eu vou colocar essa agora. A gente vai jogar boliche. Estou em primeiro, Eu tava... gente. Infelizmente, estou em último. Infelizmente. Ih, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Que É doido, todo mundo com o mapa do ponto e eu com 26! Onde é o que eu tô? Aqui é uma área de... Uma área... Uma área... Uma área... Uma área... Uma... Tô muito bom, tô muito bom. Nossa, morreu. 49. quebrada, outra, já é a terceira hoje uh! Rodrigo Faro ele gosta hum, alimentação saudável hum, muito saudável recheio infelizmente outra escada quebrada hoje dança, já foi a gatinho, quinta, ou a quarta hoje, infelizmente gente, se liga a ah.